Oi pessoal, tudo bem? Sou Bianca De Luca, professora de Geografia do sexto ano e essa é a nossa quarta aula do terceiro trimestre. Bom, então vamos ao roteiro da nossa aula de hoje. Que veremos sobre as atividades de extração, sendo elas vegetal, animal e mineral. E também veremos sobre as indústrias de transformação e, e os principais tipos de indústria. Atividades de extração. No meio geográfico ou na paisagem, existem muitos produtos úteis ao homem. Esses produtos são chamados de recursos naturais. Ou seja, os recursos que o planeta Terra dá, o ser humano extrai e ele, forma, e ele produz produtos. Conforme a origem desses recursos, os produtos naturais podem ser de três tipos. Vegetal, animal e mineral. Ou seja, o ser humano pode extrair produtos vegetais animais e minerais e formar produtos de consumo, produtos que vão se alterar. A retirada ou exploração desses recursos naturais feita pelo homem é a atividade extrativa ou de extração, também chamada de extrativismo ou indústria extrativista. Ou seja, o homem pega a matéria-prima da natureza e transforma e a vende e Explora o recurso natural e depois desenvolve para a economia. O extrativismo, de acordo com os reinos da natureza, pode ser vegetal, animal ou mineral. Como eu já disse, o ser humano ele pode extrair matéria-prima vegetal, animal e mineral e, em subsequência, desenvolver outros produtos que nós utilizamos no dia a dia. A extração vegetal. A maior parte da extração vegetal praticada no mundo é, é para a produção de madeira e, e lenha. Ou seja, madeira pode ser para mesa, cadeiras, portas e lenha também, que geralmente esse tipo de extração de extração de vegetal, que, é, que vem das árvores, nesse caso da madeira e da lenha, ela, ela causa o desmatamento, como por exemplo o desmatamento na região amazônica, aqui no Brasil. Estados Unidos, China, Índia e Brasil são os maiores produtores mundiais. Em sua maior parcela, a produção se divide em fins energéticos e industriais. Ou seja, essa, essa, esse extrativismo geralmente vai para in, indústrias. E a extração vegetal é muito praticada nas matas brasileiras. Como eu já disse, o desmatamento é causado por conta dessa extração vegetal, que é muito comum em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. É um grande, é um dos grandes problemas ambientais do Brasil, o extrativismo vegetal, que, que causa o desmatamento. E muitos outros produtos vegetais são explorados na extração brasileira, como, por exemplo, o látex de seringueira, que produz a borracha, que vem das árvores na região amazônica, a castanha do Pará, para fins alimentícios ou de cosméticos, o carnaúba, o a oiticica e a erva mate. Então vamos ver agora sobre extração animal. A pesca é uma importante atividade de extração animal, principalmente em países como o Japão, Rússia, China e Peru. A pesca pode ser predatória, para o pescador mesmo consumir, como também pode ser de comércio, pes pescar para produzir, exportar e vender. E o Japão é o país de tecnologia pesqueira mais avançada do mundo, o Japão investe muito na tecnologia no termo de, de pescaria, em termos de desenvolvimento pesqueiro. É japonês o famoso navio-fábrica que pesca, prepara, conserva e até enlata o produto ainda em alto mar. Ainda no navio, ocorre todo o processo de produção para a venda dos peixes que acabaram de ser pescados. A pesca no Brasil, como atividade econômica, é praticada no mar e em grandes rios. Tanto na região oceânica do Brasil, quanto nos grandes rios, é feita a pesca produtiva, a pesca para comércio aqui no Brasil. E a extração mineral? É a extração de qualquer minério, rocha, sólida ou líquida. Ou seja, não, não, vem do, não é orgânica, não é vegetal e nem animal. Ela vem do, da própria das próprias rochas, do próprio, da própria geologia terrestre. E o ferro e o manganês, o cobre, o estanho, o alumínio e o chumbo são minérios metálicos encontrados em terrenos cristalinos, ou seja, em terrenos que foram cristalizados, direto, que são magma, que foi cristalizado, que não sofreu nenhum tipo de, de transformação drástica. O carvão mineral e o petróleo são minérios combustíveis, muito usados na queima para a produção de calor. Encontrados apenas em terrenos sedimentares, são materiais sedimentares, são, materi são materiais de origem orgânica, ou seja, eles eram seres vivos que, após morrerem e ao longo de vários anos, se transformaram em mineral, no caso do, do carvão mineral e o petróleo são de origem orgânica não é de origem geológica diferentemente do minério do cobre do estanho e eles são e no caso do carvão e do petróleo hoje em dia eles são usados como combustíveis tanto para transportes ou ou produções para, para produzir alimentos ou seja o alumínio que é uma extração que é uma extração mineral que é um metal ele pode ser usado atualmente, depois de, na, nas, nas fábricas pode ser produzido como portas, grades e janelas. E junto ao próximo, as, junto ao próximo as refinarias desenvolvem-se as indústrias petroquímicas que fabricam borrachas sintéticas e plásticos, fibras sintéticas como nylon e rayon, fertilizantes inseticidas e muitos outros produtos, ou seja, eles vêm toda a extração mineral, como, por exemplo, petróleo. Agora vamos ver sobre as indústrias de transformação, que são as indústrias que transformam essa extração natural. As indústrias de transformação são as fábricas que transformam qualquer tipo de matéria-prima, ou seja, pode ser a matéria vegetal, animal ou mineral, em produtos de consumo uso, que nós utilizamos no dia a dia. E de produção, de trabalho, ferramentas que nós usamos no, nos nossos trabalhos. Por exemplo, as alfaiaterias que transformam tecido em roupa, as olarias que transformam barro em tijolo e telha, são indústrias de transformação. Ou seja, por exemplo, essas indústrias como, por exemplo, as olarias, elas pegam a matéria-prima, nesse caso da olaria, da extração mineral, e transformam em outros produtos, e fazem toda uma transformação que viram de ou completamente outra utilidade. Como, por exemplo, o tijolo e a telha, que vem do barro, que é uma extração mineral, uma extração geológica. E na segunda metade do século 17 e no início do século 19, na Inglaterra, ocorreu a Revolução Industrial, que deu origem à indústria maquinofatureira. Ou seja, logo após a Revolução Industrial na Inglaterra, as indústrias começaram a crescer e começaram a se desenvolver as, a, a produção, a transformação de matérias-primas. E as principais causas da Revolução Industrial na Inglaterra foram a existência de capital acumulado na atividade comercial, ou seja, no mercantilismo, em tudo, no comércio que eles tinham na Idade Média, acumulou esse capital, por isso deu início à, industria, à Revolução Industrial, na verdade. A evolução técnica, como a invenção da máquina a vapor e do tear mecânico. A Revolução Industrial se expandiu por quase toda a Europa Ocidental, pela América do Norte e pela Ásia Oriental. Principais tipos de indústria. Indústrias de base ou de bens de produção. São fábricas de aço e alumínio, que vem da extração mineral, de trens, navios, aviões, máquinas e ferramentas, geradores e transformadores, torres e pontes metálicas, cimento, cal e tijolo. Também existem fábricas de produtos alimentares e bebidas, geralmente vindas da extração animal como também vegetal, tecidos e roupas, calçados e cintos, remédios e perfumes, pratos, copos, panelas e talheres, geladeiras, televisores e lâmpadas, móveis de aço de madeira e automóveis. Todas elas são transformadoras dos, das extrações primárias. Conclusão, concluímos que a extração vegetal vem de de organismos vegetais, animal de organismos animais, de animais também, sendo vegetal e animal orgânico, lembrando, e a mineral que geralmente é de, de estrutura geológica, porém pode ser o cavão e o petróleo que vem de um, de um organismo que, que milhares de anos foi, foi decomposto. Mas, em geral, a extração mineral ela é geológica, como, por exemplo, de metais. E, por fim, vimos as indústrias de transformação, que são os principais tipos de indústrias que transformam essas matérias-primas da extração vegetal, animal e mineral. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado e aprendido. E até a próxima!